Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com recebidos que é a coisa mais fofa deste mundo pra quem me acompanha já sabe que a mania de personalizar são parceiros aqui do Alfinetadas da Moda é, eles que fizeram as minhas etiquetas, os cartãozinhos de visita e como eu disse naquele vídeo, eles fazem de tudo, tá? presente, tudo que vocês imaginarem, eles fazem e eles me enviaram essa surpresa, tá chegando hoje, hoje é dia 19 de dezembro, só que eu só vou postar pra vocês depois do Natal, porque tem dois aqui que são presentes, então se eu postar antes, a pessoa vai ver. Eu peguei pros meus dois cunhados de presente de Natal, que é super bacana pra dar de lembrancinha, então esses dois aqui... São duas almofadinhas que eu mandei fazer, e aí eles me mandaram esses daqui, que, gente, eu fiquei apaixonada, eu nem sabia. Foi surpresa, sabe aquela coisa, a hora que você abre, você, ai, ah! já comecei a gritar, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, um por um, eles não fazem só almofa almofadas, tá? Eles fazem coxa, tudo que é personalizado que vocês quiserem, eles fazem. Então, olha, tem dois, tipos, tem dois tamanhos de almofadas, tem essa menorzinha... E tem esta aqui, olha, que ela é um pouquinho maior, tá vendo? Aí você escolhe aí o tamanho que você preferir. Então, essa daqui foi a que eu mandei fazer, que é para um dos meus cunhados, tá? Aí você coloca uma frase aqui embaixo, coloquei os filhos dele, né? Porque se você não coloca os filhos dele, ele tem um treco, tá? E vai ser um presente de Natal. Atrás ela é preta, já está com pelo, porque aqui na minha casa, né? E fiz para meus outros meu cunhado, né? Ele casou faz pouco tempo, então eu fiz para ele e para a esposa dele, olha. Coloquei a foto dos dois também os filhotes deles, que eles adoram, e uma frase. E aí, você pode brincar com as imagens, você pode brincar com as frases, aí fica a seu critério, tá? Então, essas duas aqui, por isso que eu não vou poder postar antes pra vocês, senão já postava hoje mesmo, mas eu não vou poder postar porque, senão eles vão ver. E aí, já viu, né? Acabou a surpresa. Então, esses dois aqui são presentes de Natal e é super baratinho. Então, é bacana por isso. É uma lembrancinha que você dá aí no Natal e todo mundo vai ficar feliz não só no Natal, né? Você pode dar dia dos pais, aniversário, enfim, né? E aí eles fizeram pra mim, ó, oh, meu Deus, os meus filhos, meninas, olha isso, eles me deram daí duas almofadinhas, atrás elas são pretas, com os meus bichinhos. Vocês lembram desses gatinhos aqui que, que eu resgatei eles da rua? Agora eles, graças a Deus, já foram adotados, estão numa casa super feliz, mas fazem parte da minha vida. Essa daqui que eu também adoto, são todos adotados, gente, olha isso, olha quanta foto, ai meu Deus, é muito lindo, gente, eu amei, aqui também tem, olha, eles dois juntos, a minha cachorrinha, tá vendo? Então, são tudo, dá pra você montar história e eles fazem coxa, dá pra fazer muita coisa. E meninas, ai, o meu xodó da vida é a minha caneca personalizada do Alfinetadas da Moda, ela é verde, porque eu sou palmeirense, né, <risos> tô brincando, eles nem sabiam disso, eles fizeram verde porque combina, né, e olha que linda, olha a minha caneca, amei! E olha que bem feitinha. Então vale super a pena. Também é uma coisa muito bacana para dar de presente aí final do ano. Lembrando que eles têm aquelas canecas é, que elas mudam de cor quando coloca coisa quente. Então é muito. Muda de cor, não. Se você enche com o um produto quente, aparece uma imagem. É muito bacana, sabe? Então dá para você. Meninas, ó, eu sei que o dinheiro tá curto para todo mundo, né? Não tá fácil para ninguém. Então, é bom esses presentes, porque são presentes, assim, não, não é simplesmente um presente. Ah, lembrando que ela tem zíper. Se você quiser tirar a espuminha pra lavar, dá pra tirar, porque ela vem com zíper. São lembrancinhas, mas são lembranças que você personalizou. Então, é muito bacana isso, né? Porque você faz do seu jeito e não tem como não tocar o coração de quem recebe, né? Porque, gente, quando chegou isso daqui, as minhas eu não sabia, foi surpresa. Eu pergunto pro meu marido, ó. Ele, a hora que eu abri, eu comecei a gritar ali, que foi? E ele veio, nossa, que bonito, porque é muito fofo. E assim, como a grana não tá, né? A gente dá uma lembrancinha que fica todo mundo feliz... E eles têm muita coisa, tem camiseta também que dá pra vocês usarem, dá pra personalizar. Ai, gente, tem muita coisa, muita coisa. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Eles ficam no Rio de Janeiro, só que pode comprar que chega super rápido, super bem embaladinho, tá? Eu vou deixar todos os links deles aqui embaixo pra vocês, no box de informação. E lá no blog, no blog vai ter foto de tudo, pra vocês conseguirem visualizar bem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar direto por e-mail. Eu vou deixar o WhatsApp deles também, qualquer dúvida, entre em contato que eles respondem super rapidinho, tá bom? Meninas, adorei esses recebidos, acho que vai ser provavelmente o último recebido aqui do ano, né? E foi assim meu presente de Natal, porque eu amei, muito obrigado que me enviaram esses produtos lindos, sério mesmo, eu amei. Muito obrigada de coração, e meninas, podem comprar, porque olha a qualidade, muito boa, chega super rápido, é de confiança, então aprovada aqui pelo Alfinetadas da Moda, tá bom?